Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso primeiro vídeo onde nós falamos sobre o Game Watch. Como segundo vídeo eu me proponho aqui explicar um pouco sobre a trajetória do Game Boy. O projeto ele foi anunciado e apresentado na feira da E3 no ano de 1987, uma vez que a Nintendo queria entrar no mercado dos portáteis. Com um grande sucesso que o Nintendo conseguiu a Nintendo, então, né? a empresa da Nintendo, ela tentou inovar com o Game Boy. Em 1989, o console já começava a ser vendido. Ele foi vendido originalmente, né? sua primeira versão era com uma tela de cristal líquido monocromático de fundo verde. Seus jogos eram em preto e branco e possuíam gráficos de 8 bits. Os jogos poderiam ser jogados por mais de uma pessoa através do cabo Game Link. Pela primeira vez, a Nintendo trazia um console que caberia dentro de um bolso de camisa ou calça da época. Uma coisa que é legal saber é que o Game Boy desde a sua primeira aparição já possuía grandes jogos, como Super Mario, Donkey Kong Pokémon. Apesar de ser um dispositivo simples com cores preto e branco em seu display e com uma boa carga horária para se aproveitar e jogar através de pilhas que duravam cerca de 20 horas. O Game Boy levava diversão para os seus donos, onde quer que fossem. Mesmo assim, a Nintendo sempre buscou agradar a sua base de fãs e desejou a cada momento, com cada evolução do Game Boy, trazer novos fãs para o Game Boy. Vieram então a partir do primeiro Game Boy eh, novos modelos, cada um possuindo uma melhoria que por menor que pareça hoje naquela época já fazia uma tremenda diferença. A evolução que vemos entre o videogame Game Boy da primeira versão e o Game Boy Color, por exemplo, já é uma coisa gritante. O primeiro nem cores tinha, o segundo já tinha cor. E sem contar o tamanho também. O tamanho do segundo, né, o Game Boy Color, ele era muito menor. Como a primeira melhoria, né, no ano de 1996, temos como lançamento da Nintendo uma nova versão de Game Boy, versão esta que ficou mundialmente conhecida como Game Boy Pocket. Ela possui um acabamento metalizado e tem um tamanho reduzido em 30% do que o primeiro Game Boy tinha. Um outro ponto consideravelmente importante é que além dessas melhorias, ela ainda possui é, cores mais nítidas em seu display e funcionava ainda à base de pilhas. Esta foi a primeira vez em que a Nintendo trouxe melhorias ao seu portátil Game Boy. A partir desse momento ainda vieram outras que são as mais consagradas entre os fãs de Game Boy. Eu deixei na tela um modelo de, da diferença que fez entre a primeira versão até o Game Boy Pocket e o Game Boy Color. No ano de 1997 foi lançado mais uma nova versão do Game Boy, que ficou conhecida dessa vez como Game Boy Light, Um portátil alguns centímetros maior do que o Game Boy Pocket, e ainda com a adição da luz interna, o que nem permitia pela primeira vez desde a história do Game Boy e assim como outros videogames que já existiam, que eram portáteis da época, ser jogado no escudo. Por causa da luz interna, o Game Boy então ele perdeu o seu fundo verde. Apesar de ser bastante raro esse aparelho e ter sido lançado oficialmente só no Japão, ele possui indícios de já ter sido vendido aqui no Brasil. A luz presente nesse novo aparelho, ele mudou né, e inovou o Game Boy. No ano de 1998, o Game Boy trazia mais uma novidade a adição de cores e a capacidade de jogar as versões dos jogos que já haviam sido lançadas em seus antecessores. Esta versão ficou conhecida como Game Boy Color, possuindo uma tela de LCD com baixo consumo de energia e também com a transmissão de dados por infravermelho para alguns jogos compatíveis. Aproveitando o sucesso de sua série Pokémon, a Nintendo produziu então né, uma versão especial Game Boy Color Pikachu Edition onde vinham estampados Pikachu e Pichu no aparelho. Esta que está aparecendo na tela é uma versão do Game Boy Color em sua edição especial, o Pikachu Edition.